Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, aí, obrigado por estarem presentes aqui com a gente nesse dia muito especial. Uh, mais um agrofórum aqui do, do BTG Pactual. E, pessoalmente, para mim aqui é um grande prazer estar uh, com essas lendas do setor, empresários e gestores do setor que eu admiro bastante. A gente se inspira na história deles. E vou tentar ser super breve aqui na introdução para que a gente possa ouvir das, das grandes estrelas aqui os, os grandes ensaios que, com certeza, eles vão compartilhar conosco. tá De forma geral, assim a, no, a nossa visão, do ponto de vista, quando olhamos para o tema em questão aqui, ela é absolutamente fascinante entender o que tem acontecido com o setor, não só no campo das terras agrícolas, mas especialmente em tudo que envolve a cadeia e olhando para o trabalho fantástico que todos eles fizeram, eu acho que o que a gente está prestes a ouvir aqui vai ser absolutamente fantástico. Então, sem mais delongas, aqui eu queria kick off no primeiro tema que bastante amplo, que eu gostaria de ouvir de todos eles. A gente pode começar aqui pelo Ricardo e seguir na sequência do André e do Ivo. É sempre nos questionam, né? Será que as terras agrícolas no geral sejam elas produtivas ou ainda não produtivas vão continuar subindo? Quais são os fatores que influenciam? Essa potencial futura apreciação ou não. Eu sei que é um tema super amplo, mas, de forma geral, eu queria só jogar essa provocação para vocês e ouvir um pouco melhor como que vocês estão olhando do ponto de vista de preço, taxa de juros, crescimento, para onde o mercado de terras agrícolas está se movendo na visão de vocês. Obrigado mais uma vez. Bom, é, boa tarde a todos. É, prazer enorme estar com a presença de vocês. É, acho que um grande ponto, voltando um pouco, é, da apreciação é, das terras. Eu acho que a gente tem que antes analisar é, a questão das terras ser finitas. Né? Então não tem é, como ampliar a base de é, terras cultiváveis assim é, de uma hora para outra porque elas são finitas. E associado a isso, uma pressão muito grande para novas aberturas, para novas supressões. Ou seja, é, aquilo que é finito acaba ficando ainda mais disputado. E um ponto, na nossa visão, que levou a mudança de patamar das commodities agrícolas e, por consequência, das terras, foi que até os anos 2000, em especial o milho e a soja, eles eram utilizados para consumo humano e, em especial, consumo animal. Mas, com, a, com o surgimento dessas energias renováveis, acabou tendo uma competição muito importante, muito relevante, da utilização desses mesmos bens, para, por exemplo, é, todo o milho que é produzido no Brasil, os Estados Unidos utiliza só para fazer etanol. Todo o milho que é produzido aqui, só nos Estados Unidos, se utiliza para fazer etanol. É, 20% da soja nacional se utiliza para fazer biodiesel e o mundo inteiro é, está cada vez mais aumentando esses mandatos de é, utilização de combustíveis renováveis é, e, com isso, gerando uma pressão é, forte de insumos que tem seus limites de é, produção, em especial pela utilização das terras por todos aqueles fatores que a gente explorou anteriormente. É, então, eu vejo, sim, é, uma continuidade é, não, não tão grande que nem nos últimos dois ou três anos, mas sim é, algo em torno de 5% a 6% em dólar, é, até porque as terras brasileiras, se comparadas em dólares, ainda estão é, muito mais baratas, pelo menos metade do preço, é, embora tenha o dobro da capacidade de utilização do que terras americanas. Maravilha, obrigado. Vamos lá, André. Bom, obrigado a todos pela, pelo convite, pela participação. um prazer, Ricardo. Prazer, Ivo. É, Ricardo, foi, foi cirúrgico no comentário, eu queria agregar um pouquinho nisso aqui. eu Acho que nós estamos em uma plateia que sabe até melhor para onde vai o preço da terra, Leonardo. Eu te volto a pergunta dizendo o seguinte, o que, que a gente acredita com a renda per capita no mundo? Se a renda per capita no mundo continuar incrementando, ela, sem dúvida nenhuma, ela aumenta o consumo de proteínas animais. Aumentou proteína animal você tem que aumentar proteína vegetal para a produção. Então, acho que mais da metade aqui pode até nos ajudar nessa resposta. É, a gente enxerga que o mundo tem, sim, né? tudo que a gente viu na China, essa importação massiva é um incremento de renda. né? E acho que todo mundo aqui não só espera, como também torce para que isso vá aumentando. E acho que é fundamental, só agregar nessa, na resposta do, do Ricardo, acho que a gente teve um, um divisor de, de águas muito importante, que foi a pandemia. Tá? A pandemia mostrou para a sociedade civil como um todo a importância do agronegócio. Todo mundo conseguiu ficar em casa, todo mundo conseguiu fazer o seu home office, porque tinha a comida dentro de casa e conseguiu. E aí foi um divisor. né? E, sem dúvida nenhuma, a, a nossa leitura dos preços das, das terras, elas estão muito atreladas ao preço da comodidade que a gente está vendo. E, a gente vai ver, já estamos vivenciando no mundo uma reprecificação dos estoques de passagem. A gente viu isso com pandemia, a gente viu isso agora com guerra, a gente viu aí países na Europa com problema de suprimento de trigo, problema de suprimento de milho. Então, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma curva ainda, no caso das nossas commodities, as commodities agrícolas, até acomodar esses estoques de passagem a níveis mundiais. Essa acomodação de estoques de passagem a níveis mundiais, sem dúvida nenhuma, elas trazem pressão para o preço de commodities, e elas vão... Trazer ou manter essa apreciação que a gente tem é, vivenciado no preço da terra. Acho que o desafio como nós temos como sociedade civil é que essa reprecificação dos estoques de passagem não traduza em barreiras tarifárias, em tributárias e uma série de coisas. Acho que esse é o, é o desafio nosso agora, tirando o chapéu dentro da porteira, o chapéu classista, defender que isso não se transforme em barreiras sanitárias para atolir a capacidade produtiva brasileira, que é uma das mais eficientes no mundo. Só queria complementar isso. Bom, obrigado, aí Leonardo, pelo convite. Obrigado ao BTG. É sempre um prazer estar aqui, batendo bola aí sobre terra e sobre o agronegócio. Bom, a SLC né, tem hoje 9,3 bilhões de reais em terras. Tá? E, e a gente acredita, obviamente, no valor da terra e no crescimento desse, desse esse ativo. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, em 2007, quando a gente fez a IPO, a gente tinha 670 milhões em terras. Esse, esse mesmo portfólio de terra hoje, aquele mesmo portfólio de hoje, ele vai de 5,3 bi. Certo? Então, isso significa um crescimento anual de 13,5%. E, se você pegar o CDI desse período, vai dar alguma coisa de 8,5% de crescimento for, né, anual. Ou seja, cresce acima de inflação, só enfatizando ainda mais o que o Ricardo comentou antes, ou seja, a gente acredita no, no crescimento da área de TEC. E por que, que isso aconteceu? Né? Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vai ter o seguinte, o mundo plantava 300 milhões de hectares de soja e milho, hoje planta ao redor de 345. O que, que fomentou esse aumento? Foi comentado agora. Né? Maior renda, demanda por né, etanol nos Estados Unidos, aumentou o consumo de milho, né? a maior renda né, demanda maior, maior consumo de carne, naturalmente, mas, por outro lado, aumentou a produtividade, né, gente? Não foi só a demanda que aumentou, a produtividade aumentou. Então a demanda cresce sim, é na soja, se não me falha a memória, 3,2%, 3,3%, no milho 2,2% anualmente. E a produtividade da soja cresce 1,5%, no milho cresce bem menos, é 0,5% ao ano. Mas é quando você vê essa equação, falta área, né? Então, naturalmente, houve um incremento de área. Né? 45 milhões foram adicionados para chegar hoje a 345 milhões. Por que, que a gente acredita que para frente isso vai crescer? Né? Porque continua aumentando a renda, né? a demanda por biocombustíveis também está aumentando, certo? e você tem uma população que está crescendo, mesmo com uma curva menor, né? a curva de crescimento da população deve ser menor, por isso a gente tira nos nossos estudos aí 10% da demanda, mas assim vai precisar de 60 milhões de hectares. E aí onde é que estão esses hectares? É Brasil, África, porque o resto do mundo, Estados Unidos, Argentina e Europa não tem mais áreas novas para oferecer. Então, nós temos um espaço grande de fazer uma conversão de pasto para para a agricultura e, obviamente, né, isso acaba acarretando... em. O mercado tem que pagar para fazer essa conversão, né? E isso significa que áreas já consolidadas devem crescer de valor, como tem crescido, né? E aí você vê nos Estados Unidos, um hectare vale 20 mil, 22 mil dólares. Por quê? Não tem mais área para abrir. Né? Está consolidada a Argentina, 15, 16 mil dólares, Rio Grande do Sul e Paraná também, e no Mato Grosso ainda estamos lá em 12 mil dólares, 13 mil dólares. Né? Então, ou seja, tem espaço para crescer área no Brasil, no momento que começar a ficar escasso essas áreas, né? então, como o Ricardo comentou, nós temos hoje abundância de área, mas essa escassez vai chegar até que é finita em algum momento isso vai acabar pressionando, né, botando mais margem para o produtor para ele comprar a área do vizinho. Então, isso tudo põe, pre põe pressão em preço. né? Por isso que a gente continua acreditando no aumento da terra até que para 10 anos. É isso. Leonardo, se me permite só complementar uma coisa muito inteligente que falou o Ivo, é, acho que um, um dos fatores que foi decisivo para esse incremento no preço de terra foi a segunda safra no Brasil. É, é, nós... Estou falando aqui, acho que um dos, um dos velhos aqui de plantar soja, né? eu plantava, plantei planto soja há mais de 30 anos e, na época que a gente colhia 30 sacos de soja, era um negocinho. Né? A gente fazia a segunda safra com o objetivo de fazer cobertura no solo. O Brasil não era um exportador de milho. Né? E isso vem de uma mudança muito importante também na conjuntura internacional. Tudo o que aconteceu, além da pandemia, se a gente voltar um pouquinho na história e ver o que aconteceu com a gripe suína na Ásia, reprecificou, e o Ricardo sabe disso muito melhor do que eu, a questão sanitária dos modelos de produção de proteína animal, e abriu um espaço tremendo para a segunda safra brasileira. Então, acho que, e cada vez mais, nós chegamos aí, estamos finalizando a safra com quase 109 milhões de toneladas de milho. É, e não temos não a menor dúvida que nós vamos estar produzindo 170, 180 milhões de toneladas de milho em 2030. Né? Ah, e, e o ponto é, por mais que tenha andado as terras nos últimos três, quatro anos, a pergunta é, é o proprietário de terra quer vender? Não. E tem muita gente querendo entrar? Sim. Então, continua essa é, pressão. E imagina é, que isso precisa chegar a equilíbrio internacional. Ou seja, o mesmo valor de um hectare é, em Sapezal é, tem que ser é, o hectare é, em Illinois. O mesmo é, preço de área em, na Baixa Grande do Ribeiro é, tem que ser é, o que vale na, em todo o Vale do, do Mississippi, Mas, até um certo ponto, por que, que a gente não começa a pensar por que, que a terra aqui não vale mais? Se nós temos uma condição é, igual ou mais barata de produção, mas a gente tem um grande é, benefício, que é a capacidade das nossas terras, devido à nossa temperatura de é, cerrados é, tropicais, de produzir a segunda safra. E um ponto que é importante frisar é a gente tem toda a genética andando a nosso favor. Então, os percentuais de utilização de segunda safra no Brasil, eles, pela genética, está rodando a nosso favor. Ou seja, é, se nós fôssemos analisar uma variedade de soja é, há 15 anos, ela precisava de 130 dias para expressar todo o seu potencial genético e entregar lá os 75 sacos. Hoje, ela precisa de 110 dias. E o milho que precisava de 60 dias até penduar para dar a safrinha e pegar a primeira chuva, hoje 49, 47, 48 dias. Ou seja, além de tudo, além de ter a segunda safra, e é algo que ninguém vai tirar essa condição do Brasil, por ser um cerrado de característica tropical, nós temos sim a genética rodando a nosso favor maravilha até eu acho que esse é um tema super interessante se eu não me engano a gente estava falando ali fora vocês três juntos aqui dentro das suas respectivas potências aqui plantam mais de um milhão de hectares então com certeza é uma amostragem super significativa aqui para o setor eu queria tocar aqui num tema rápido antes de entrar em outro que eu acho que vai ser muito bacana aqui, entender um pouco melhor as iniciativas de sustentabilidade, dos biodefensivos, enfim, que eu sei que cada um de vocês tem muito a acrescentar. Só uh, falando estendendo um pouco ainda nessa nessa primeira questão uh, de precificação e, especialmente, entendendo que todos vocês têm, de fato, bastante investimentos no que a gente chama de regiões, novas fronteiras. né uh, Estamos falando de Piauí, Bahia, enfim, estados que há anos atrás, talvez não tinham a mesma tradição. Queria que vocês comentassem brevemente, dentro desse plano de expansão já histórico, o que vocês veem de principais desafios, de, de gargalos que a gente possa vir a ter, infraestrutura, o quanto que isso impacta, de certa forma, os investimentos que vocês têm que fazer nas respectivas estratégias, abrir estrada, levar torre de celular, enfim. Se a gente pudesse falar um pouquinho disso, particularmente na região de fronteira, seria ótimo. Eu, eu vejo que o nosso grande gargalo é a falta de compromisso do poder público com o desenvolvimento. Ou seja, nós somos largados sozinhos para fazer 200, 300, 400 quilômetros de estradas em regiões extremamente complexas, é, dificuldades é, de levar maquinário, trazer combustível, é, problemas graves no porto. Imagina que a demurrage média é, na temporada da soja no porto de Itaqui, um porto tão importante para o Arco Norte, são mais de 30 dias. Isso aí encarece em 70, 80 dólares por tonelada de insumo e também, obviamente, que encarece é, ou diminui o nosso prêmio em relação àquele potencial que a gente podia ter. Então, eu vejo claramente que a falta de infraestrutura, é, a, a parte digital, a, as empresas vêm é, é, trazendo, a Insolo hoje, é uma empresa 100% digital, todas as nossas fazendas é, já são digitalizadas, é, inclusive, a gente tem uma fazenda nossa, que é a Fazenda IP, é, que teve é, o recebimento do 5G como tecnologia de é, comunicação. É, ou seja, o que depende do agricultor, é, ou o que depende da companhia, ou da empresa, ou do empreendedor, eu acho que essas coisas são muito bem é, realizadas, equipamentos de primeira linha nessas fronteiras agrícolas. Agora, sim, existe a necessidade de ter uma responsabilidade, a exemplo do que o Bairro... Maggi capitaneou lá no, é, no Mato Grosso da construção de mais de 5 mil quilômetros de asfalto. Hoje, essa malha interna do Mato Grosso já são mais de 10 mil quilômetros de asfalto, sem levar é, para outras fronteiras agrícolas do Brasil, como é, o Maranhão, como o Tocantins até está um pouco melhor, o Piauí precisa bastante evolução, o Pará é um verdadeiro desastre, é, e a questão da infraestrutura dos portos também, é, precisa de bastante investimento, de modo que a gente seja mais competitivo. E Complementando um pouquinho, é, hoje pela manhã aqui a gente viu o ministro falando, né, é, o presidente da, da Rumo, a gente viu grandes avanços. Mas acho que o que falta nisso aí é pensar um pouco como a gente pensa nas nossas companhias, uma visão estratégica. Né. O ponto logístico ele não tem que ser tratado como um problema de governo, Leonardo, e, e Faria, ele tem que ser tratado como um problema de Estado. E o problema de Estado, ele transcende governos. E a gente vive muito ainda, no agronegócio, o imediatismo de programas de governo. Esse é o grande desafio. Quando a gente entender que comunicação no agro, que tecnologia, que biotecnologia, que internet das coisas, que logística é um programa de Estado, né, que a gente trabalhe isso no médio prazo, não no curto prazo, em quatro anos, mas a gente trabalha no médio, a gente começa a colocar melhor esse, esse trilho na linha. É, realmente, essa parte logística é importante. né? E, como comentou o André, eu me lembro, anos atrás, a gente fazia cálculo para ver se o milho tinha margem de contribuição para a gente plantar. Né? Na, porque R$ 20,00 era o frete. Né? Os R$ reais continuam sendo frete, só que hoje o preço do milho está R$ e na época estava R$ né, reais, o saco na fazenda. Então, às vezes, não dava nem margem de contribuição. Então, realmente, a logística é um ponto crítico. Né? E aí, quando tu fala em novas fronteiras, né, que é natural, eu acho, né, pessoal, as novas fronteiras elas acabam tendo uma logística pior. Né? É, é, é, é, é, é, Estrada de terra batida, uh, aí tu, a, em função da, da agricultura, da, da pecuária, se cria um vilarejo, isso cresce, vira uma cidade, a infraestrutura chega, o asfalto chega. Para vocês terem uma ideia, nós temos duas fazendas, três fazendas no Maranhão, o asfalto está chegando agora. Então, o Arco Norte, a logística do Arco Norte é uma realidade. Eu me lembro que, 10, 12 anos atrás, os investidores nos questionavam, tá, mas e a logística? A logística, porque sempre a logística era o das margens estarem baixas. Hoje, a logística do Arco Norte está chegando. Então, temos vários portos já em desenvolvimento, já crescendo. Hoje, a gente não vê mais aquela fila de caminhões chegando no Porto Santos isso acabou, mas todo mundo assistia na televisão, isso aparecia norma, direto na televisão. Hoje não tem mais. Por quê? Porque em 2014, 10% das exportações brasileiras de grãos saiam pelo Arco Norte. Hoje são 30% e o Brasil cresceu muito de lá para cá. Então, ou seja, o Arco Norte já é uma realidade. Como o Ricardo falou, tem muito ainda para evoluir, né? Tem espaço para para saltar, para, para melhorar a infraestrutura, mas o Brasil está chegando, né? devagarinho está chegando, e as novas fronteiras, naturalmente, são as últimas a chegar, mas também vai chegar no Maptobá a mesma infraestrutura que nós temos hoje, que está muito melhor do Mato Grosso. Perfeito, obrigado mais uma vez. E queria entrar agora um pouco na, num tema bastante importante aqui, nós ali, principalmente pelo banco, quando uh, administra os ativos que nós temos nos nossos fundos, ou... Uh, trocando bastante com o investidor e, e com todos vocês uh, que são as referências da indústria, a gente percebe cada vez mais uma preocupação crescente com, com o TMSG, principalmente como ele conversa com o agro, uh, a questão uh, de novas soluções que possam ser utilizadas para que a produção consiga uh, não só crescer, mas crescer de forma mais sustentável, e eu fiquei pessoalmente interessado em ouvir de vocês pelas iniciativas que eu sei da Insolo, da Brasil Agro, da SLC. Um pouco mais ah, no detalhe aqui, como que vocês estão olhando as questões dos bio, dos biodefensivos, dos fertilizantes orgânicos, quais as iniciativas que cada um de vocês tem adotado ah, para que isso possa ganhar relevância na produção e como que vocês veem o setor como um todo movendo. né? Talvez hoje isso ainda seja entre aspas, uma exclusividade dos grandes players, mas a gente entende que, a longo prazo, vai ser uma necessidade. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre esse tema. Boa. É... A insola é pautada por alguns é, pilares de sustentação. É... Os mais óbvios são crescimento e rentabilidade. Mas os mais caros para nós é... são outros, e é isso que faz um pouco da nossa essência. Antes de chegar na questão é, da sustentabilidade ambiental, eu quero entrar na questão da diversidade. A Insolo hoje emprega 27% do seu quadro de colaboradores mulheres. Nós temos mulheres em todas as nossas áreas. Nos tratores, na oficina mecânica, é, nas biofábricas, é, áreas de gerências, ou seja, a diversidade é algo que é muito importante dentro da nossa companhia. Um outro fator é a questão de estar próximo do nosso cliente. Não é porque a gente produz commodity que a gente vai fechar os olhos e os ouvidos àquilo que a sociedade, a juventude, e, em especial, todas as pessoas que, é, Brasil afora e mundo afora, consomem os nossos produtos. Então, nós temos hoje 180 mil hectares com algum tipo de defensivo biológico, algum tipo. E nós já temos 25 mil hectares com áreas 100% com defensivos biológicos, ou seja, são aqueles é, inimigos naturais das pragas, dos fungos, dos insetos que a gente é, encontra dentro do cerrado, multiplica e faz toda a aplicação. Ou seja, sem nem uma utilização de defensivo é, químico. E nós já temos hoje 40 mil hectares por ano adubados é, com adubos 100% orgânico. Então, o nosso princípio é ter pilares de sustentação de modo que a gente ouça o nosso consumidor, que a gente ouça o que, que o mercado está com anseios e que a gente consiga trazer para dentro de casa, dar sustentabilidade e ainda assim entregar crescimento com rentabilidade. Leonardo, eu vou bagunçar a sua dinâmica aqui e vou passar a palavra para o Ivo, Tranquilo. porque senão ele fica só no final toda hora é, e sim. nós já falamos um montão de coisa. Então, eu vou, vou bagunçar a sua agenda aqui Justiça. e vou falar primeiro do que eu. Obrigado, André. Bom, essa jornada ISD, SLC, né, já começou há muitos anos, desde o IPO, né, nós estamos com 15 anos de capital, né, com nossas ações na Bolsa. Né, então, é uma jornada. Né, então, só para vocês terem uma ideia, a gente começou implementando três normas inicialmente, que é de segurança no trabalho, de gestão ambiental e de NBG, de, de social, né, social. E aí o que acontece? A né, gestão ambiental é super importante, né, porque assim, tem N leis, né, leis que nós temos que cumprir dentro do agronegócio. Né, para abrir um posto artesiano tem que ter licença, para abrir uma área tinha que ter licença, uh, naturalmente, né, e outros itens, né, requisitos de ministério de, de, de, de trabalho também que você tem que obedecer. Então isso, implementamos primeiro essa gestão ambiental que deveria cobrir todas as normas que nos, nos regem. Depois nós botamos também uh, segurança no trabalho. Por quê? Porque a visão no campo de risco é pequena. O pessoal tem pouca visão do risco, mas tem muito acidente. Né? Então, lá em 2010, 2011, nós tínhamos 17 acidentes por um milhão de horas uh, trabalhadas, 17 acidentes com afastamento. Né? Hoje, nós estamos com dois acidentes por um milhão de horas trabalhadas e a companhia triplicou de tamanho. Ou seja, foi muito treinamento, logicamente, o objetivo é zero, mas para conseguir o zero, nós temos que primeiro né, reduzir gradativamente isso. E a gente tem conseguido... Né, com treinamento e bastante uh, ênfase nessa questão de segurança. Questão social, né, é super importante. Na época do Covid, ajudamos muitos os hospitais ao redor, ao redor das fazendas. Hoje, nós estamos ajudando muito mais a questão de educação, que a gente acha super importante né, também uh, fazer a nossa parte social. E, por último, agora, nós estamos implementando a ISO 9001, que é de qualidade. Né? A gente tem alguns processos industriais, que é especificamente a algodoeira e os armazéns que nós estamos instalando agora e estamos implementando a ISO 9001. Então, esse assunto ESG, de dentro da companhia, já decorre uma, uma longa jornada, né, e a gente sabe que tem muito espaço ainda para conquistar. Eu uh, acho que o, o mercado pressionou, está pressionando, a companhia já anunciou que não vai mais abrir novas áreas, né? nós vamos trabalhar basicamente com áreas já abertas ou pastagens que a gente vai converter para a agricultura. Acho que tem área suficiente para fazer isso. Então, o nosso compromisso é esse com a sociedade, nós estamos fazendo né, a nossa parte. E toda essa tecnologia que a gente ouviu, né, que está chegando no campo, a, a, com a entrada do, do 5G também, isso vai possibilitar muita economia dentro das fazendas. Né, porque você vai controlar os motores dos equipamentos, vai naturalmente consumir menos combustível. Então, tem uma série de coisas que vai nos ajudar a consumir menos água na irrigação, quando houver, porque você controla mais efetivamente a necessidade da planta. Então, tem muito ganho de eficiência, que vai reduzir custos, mas também vai ser muito importante também para o meio ambiente. Então, a companhia está completamente conectada e engajada nesse desafio. Bom, vamos lá. Eu acho que o setor, a nossa indústria, Ivo, Ricardo, é uma uma indústria que sai na frente na discussão de SD, né? porque a gente tem um um ativo fundamental que são nossas reservas, que são o nosso carbono no solo, né? É, a maneira mais eficiente de sequestrar carbono da atmosfera é, é a planta, né? É, então nós estamos nós estamos dentro desse setor, então acho que a gente tem tudo, né? Na parte ambiental é, para sair na frente, na parte de governança de social, desculpa. É, eu acho também. Por quê? O agro tem uma característica ímpar. O agro é a atividade mais descentralizada no mundo inteiro. É a atividade mais pulverizada no mundo inteiro. O Leonardo falou, soma vocês três. Mas soma nós três, ou vocês somos os dez maiores produtores brasileiros, nós não temos 3%, 4% da produção nacional. É? Ou seja, é uma atividade que, por si só, tem tudo para sair na frente, na descentralização e na renda. Acho que um ponto fundamental, e o que a gente faz hoje dentro da companhia, a gente olha o social, você tem que olhar, acho que cunhamos outro dia essa, essa, essa frase, de olhar da porta para fora e dentro, da porta para dentro, que é um pouco o que o Ricardo falou. Da porta para dentro, né, o que nós fizemos assim, de inovação e que tem funcionado muito bem nos últimos anos? A criação do Instituto Brasil Agro, onde a gente aporta 2% do nosso lucro líquido em projetos com objetivo é, educacionais nas regiões onde a gente está inserido. É, e, e aqui está a Ana Paula hoje, que é a nossa diretora do Instituto, e sabe o desafio que é isso, né? a gente aportar, e todo mundo aqui acompanha os balanços da Brasil Agro, sabe quanto que se representa 2% do lucro líquido em projetos lá na ponta. Né? E eu acho que a governança, né? hoje um pouquinho, falando isso no almoço hoje com o Adriano, né Adriano a gente é, lá atrás, é, e o Ricardo está nesse caminho, não tenho dúvida, independente de não ser listada, mas ter uma governança qual as empresas listadas, mas acho que nós aqui, né, Ivo, é, até brincava no almoço, né? Nós começamos, é, nós éramos a Ponte Preta, a, a Ponte Preta jogando a Champions League, né? Lá atrás, eram as únicas empresas do mercado listada no mercado que a gente viu hoje, que tem 27% da economia nacional. Né? E eu fiquei muito contente hoje de ver que tem um monte de IPO vindo, um monte de follow-on, porque vai ajudar a gente para caramba, Ivo. Puta, a, gente vai, a gente só pregava para convertido, agora vai ficar mais fácil a nossa vida. Né? Então, acho que é, é isso que é, que é fundamental. Acho que o agro, essa agenda, é, é, Leonardo, ela tem tudo para encontrar na indústria agrícola um alicerce muito forte. E eu vou só agregar um comentário no Ricardo, é, na questão dos bios insumos, a gente está fazendo uma substituição gradativa e todas as empresas aqui estão fazendo isso, acelerando. E eu acho que tem um, um fator indireto que a gente não consegue quantificar. O direto a gente consegue. Vai lá, aplica o bioinsumo, economiza o químico e acabou. Mas acho, eu vou falar um negócio para vocês aqui e me atrevo a dizer que eu acho que é o, é o maior resultado indireto que vai estar vindo no bioinsumo. Nós vivenciamos na agricultura... É, e aí, um, uma aceleração de produtividade, de controle fitossanitário e tudo isso. E a gente vivia, nos últimos anos, uma resistência das moléculas químicas que é, é, era ridículo. Uma empresa química que gasta oito anos para registrar uma molécula no Brasil, a molécula vinha para o mercado em três anos, ela quebrava a resistência a uma plaga. Eu acho que fundamental... Desse controle integrado junto com o biológico, é aumentar a vida útil dessas moléculas. E isso, ao longo do tempo, vai trazer redução de custo de capital na cadeia. Acho que esse é um grande fator é, para dividir com vocês, a nossa, a nossa leitura, a nossa visão. Maravilha, muito obrigado. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu queria aqui, em nome do banco e de todo mundo, agradecer imensamente uh, por esses valiosos minutos com vocês, uma experiência muito bacana e é o que a gente sempre fala, é importantíssimo conectar um jumbo setorial, que é o agronegócio, ao mercado de capitais. A gente tem essa visão de longo prazo, que, de fato, o mercado de capitais vai continuar representando um grande papel como indutor para financiamento de crescimento e essa aproximação é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, um grande prazer por dividir o conhecimento com a gente. Muito obrigado. Thank you.